Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender um pouco sobre os sistemas de escrita que Tolkien utilizava Antes de falarmos sobre Tenguar, runas e tudo isso, já deixa o like aqui embaixo, deixa a sua curtida. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando no botão vermelho do YouTube e depois ativa o sininho para ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, vocês vão ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Gui Stark Winchester, o Camilo Lima e o Adriano Domingos Alves Ferreira. Claro que o intuito desse vídeo não é ensinar a escrever nos sistemas utilizados por Tolkien, mas sim apresentar um panorama geral dos tipos de escrita adotados. J.R.R. Tolkien inventou uma variedade de sistemas de escrita durante toda a sua vida. Alguns desses podem ser vistos em suas obras publicadas. A maioria está associada de alguma forma com a sua mitologia da Terra-média, enquanto outros estão conectados a outras histórias ou mesmo a coisa nenhuma. Quase todos eles exibem uma quantidade considerável de sofisticação linguística, com semelhança estrutural na forma das letras, refletindo alguma similaridade fonética entre os sons representados. A mais antiga de todas as escritas élficas é o Alfabeto de Rúmil, que Tolkien inventou em 1919 e mais tarde atribuiu a Rúmil, o erudito Noldorin de Valinor, sobre o qual nós falamos lá no TT número 217, sobre os Lambengolmor, os eruditos da tradição élfica. As letras rumelianas são chamadas de Sarat, no singular Sarat. São geralmente escritas verticalmente, do topo para baixo, mas também podem ser escritas horizontalmente, da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, ou então no estilo que se chama boustrophedon, com as linhas alternando entre esquerda e direita, e direita e esquerda. Elas às vezes são associadas a linhas ou barras, que podem ser curtas e ligadas a letras individuais. Ou podem ocorrer por toda a extensão de uma linha. Assim como em alguns modos Tengwar, vogais são representadas por meio de sinais diacríticos. Lembrando que diacrítico é um sinal que distingue ou destaca a modulação das vogais ou pronúncia correta de certas palavras. Os acentos nas vogais são sinais diacríticos. Os sistemas de escrita mais conhecidos dos leitores de Tolkien são aqueles que aparecem lá em O Senhor dos Anéis, que são dois, Tengwar e Angerthas. Tengwar do Quenya, significa Letras, no singular Tenguar. É o tipo de letras élficas que aparece, por exemplo, no portão oeste de Moria e nas inscrições de Um Anel. Dentro do Legendário foram inventadas por Fëanor, como nós vimos lá no TT número 257, sobre as obras de Fëanor. Ele foi o mais talentoso artífice dos Noldor, e o alfabeto Tengor era utilizado para representar o Alto Élfico, o Quenya. O uso do Tengor mais tarde se espalhou para outros povos élficos e não élficos nas terras ocidentais da Terra-média. As 24 letras primárias do sistema são formadas por uma telco, haste, e pelo menos um luva, arco são arranjadas numa grade de quatro colunas chamadas Temar e seis linhas chamadas Tieler. Os Temar e as Tieler são aplicados a diferentes tipos de sons, dependendo do sistema sonoro da língua representada. As diferentes aplicações das letras são conhecidas como Modos. Há também um número adicional de letras que variam de modo a modo. Sinais diacríticos, chamados tetar. São utilizados em conjunto com as Tenguar para indicar coisas como consoante dupla ou semivogal. Em alguns modos, tanto as consoantes quanto as vogais são representadas por Tenguar. Em outros, contudo, apenas as consoantes são representadas por Tenguar. E os tetar são utilizados para representar as vogais. O apêndice E de O Senhor dos Anéis traz mais detalhes sobre a utilização do Tengwar. O outro sistema de escrita utilizado em O Som dos Anéis chama-se Angirthas. Em Sindri são runas de arco longas. As letras individuais são chamadas Kirth, no singular, Kirth. Geralmente é traduzido como runas, porque a construção angular dessas letras é bem similar àquela das runas históricas utilizadas na Inglaterra há mais de mil anos. Assim como as runas históricas, as Kirth, foram criadas para serem cavadas na madeira ou na pedra, enquanto as Tengwar eram mais apropriadas para caligrafiar a caneta ou pincel. Disse que as Círith foram inventadas pelos Elfos Sindar de Beleriand, os Elfos Cinzentos. O mais extenso alfabeto rúnico é chamado Angerthas Dairon, assim chamado por causa do Menestral do Rei Thingol de Doriath. A utilização das Círith se espalhou para outras raças, mais notavelmente os Anãos. Os Anãos de Moria usavam um alfabeto modificado, chamado Angerthas Moria. Já os Anãos da Montanha Solitária usavam outra modificação, chamada Modo de Erebor. Exemplos dessas runas anãs podem ser vistas na Tumba de Balin, em O Senhor dos Anéis, e também nas páginas facsimile do Livro de Mazarbu. Mais informações sobre Angerthas podem ser encontradas no apêndice E de O Senhor dos Anéis. O alfabeto rúnico usado no mapa de Thor e em outros locais de O Hobbit não é de Angerthas. Trata-se, na verdade, de Fulthork, usadas pelos anglo-saxões mais de um milênio atrás e adaptadas por Tolkien para representar o inglês moderno. Outros alfabetos rúnicos foram inventados por Tolkien, alguns baseados em runas históricas, outras invenções próprias. Alguns desses, como as Runas Gondolínicas, podem ser encontradas no periódico linguístico Parmael da Lamberon. Tolkien inventou vários alfabetos no estilo Tengwar lá nos anos 20, antes que o sistema feanoriano alcançasse a sua forma familiar no começo dos anos 30. Um grupo desses alfabetos relacionados é chamado Valmaric. Diferentemente do alfabeto de Rúmil, Valmaric só era escrito horizontalmente, da esquerda para a direita mas possuía muitas semelhanças com as escritas Feanoriana e Rumiliana, como a representação de vogais por meio de sinais diacríticos. O Valmark é o tipo de escrita que aparece no título da ilustração da paisagem lunar de Roverandom. Outros exemplos foram publicados no Parma Eldalamberon. As letras criadas por Tolkien como se fosse o Papai Noel ou seus ajudantes no Polo Norte também têm algumas características de alfabetos criados. A escrita élfica utilizada por Ilbereth, o Elfo, é basicamente uma forma modificada do alfabeto feanoriano. O alfabeto Gobelin, usado por Karho, o urso polar do norte, é bem diferente dos outros alfabetos inventados por Tolkien. Supostamente baseado em desenhos nas cavernas dos Gobelins, consiste principalmente em figuras humanoides. É essencialmente alfabético, mas contém uma quantidade de caracteres representando ditongos e combinações comuns de consoantes. Tolkien também inventou escritas que não estão associadas aos seus mundos ficcionais. Um exemplo primitivo é o Privata Cauta, o código privado de escoteiro, que aparece num caderno ainda não publicado de 1909, chamado Book of the Fox Rook. Ele usa um alfabeto código fonético, bem como símbolos ideográficos para representar palavras inteiras. Mas, para o final de sua vida, Tolkien utilizou o New English Alphabet. Era uma escrita fonética que combinava os princípios lógicos da Anguerthas e do Tengora com letras que pareciam mais o grego ao latim. Esse alfabeto nunca foi publicado completamente, apenas em partes, como alguns exemplos que apareceram lá no livro J.R.R. Tolkien Artist and Illustrator. Então é isso, pessoal! Esse vídeo pode ser visto mais como uma introdução aos sistemas de escrita. Serve para ficarmos familiarizados com alguns termos que podem aparecer nos livros ou nos nossos estudos. Eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk.